Então, galera, vamos lá. Isso aqui eu fiz no vídeo passado, mas a gente quer fazer outra coisa agora. Vamos aqui no vídeo que a gente vai escolher o que você escolheu. Compartilhar. Incorporar. Copiar. Composer. Vamos apagar isso aqui. Tudo tudo limpo ó isso aqui é padrão já da página novo documento e vamos inserir seria uma tabela de apenas 2 só lembrando se você quiser bordas é aqui mas eu não quero borda não quero borda e vamos ver copiou centralizou a gente vem para aqui agora só você vê esse aqui e vem aqui eu só tenho esse terminado com BR aqui você vai colar o código do vídeo vai voltar e vai copiar o código do anúncio que você quer, se você quer, você vai ter. Então, cola aqui. Ctrl V. Agora a gente terminou essa etapa. Dá um Ctrl A e copia. Vamos voltar no nosso blog. Vamos excluir esse. Aqui. Epa, cara. Deixa eu ver como estamos aqui. Que tinha antes eu apaguei. Mas vamos lá. Vamos aqui. E vamos adicionar mais um gadget. Gadget. E salvar vamos visualizar como é que ficou dessa vez esse aqui esse aqui ficou muito bom eu achei só... acho que eu ia ser um pouquinho maior aqui só para ficar certinho aqui mas a gente resolve isso com o tempo como ficou galera tá vendo a gente precisa agora é diminuir esse vídeo youtube aqui a gente vai botar 250 250 vamos salvar para ver como é que vai ficar Quase bom, né? Galera? Quase bom, mas a gente pode dar uma diminuída mais no vídeo, Vou botar quatrocentos e setenta. pra mim ficou show galera, não sei pra você, mas pra mim ficou muito bom essa borda aqui é a borda do vídeo mesmo Hoje Eu já vou pedindo para você se inscrever no canal se inscrevam se não for inscrito e aqui ó se inscrevam nesse canal aqui também e curta a nossa página no facebook um abraço galera e até o próximo vídeo